Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, estou aqui de volta para nossa série de vídeos iniciando no Clash of Clans. Porque dessa vez nós atingimos um patamar muito importante na nossa fase de centro de vila nível 7. Que foi, acho que vocês já devem ter notado o desbloqueio basicamente do Rei Bárbaro. Então nós já temos aí o Rei Bárbaro de nível 1. Que já é muito importante para as nossas estratégias de ataque, que já é muito importante para aquela galera que quer fazer guerras, quer se defender melhor. O Rei Bárbaro já é uma, uma peça-chave desse primeiro passo, que é desbloquear ele, né? Uma vez desbloqueada, nós temos que começar a atualizar ele, então é muito caro, vocês já podem ter uma noção. É 12.500 de Elixir Negro, eu quase me matei para conseguir os 10, para conseguir... Finalmente colocar ele em jogo Que foi bem difícil E ainda fiz uma cagada tremenda Porque na hora que eu fui colocar ele Sem querer, eu tava com todos os construtores é, Trabalhando, eu, eu gastei gemas Porque eu tava na emoção e tal E acabei é, perdendo ali cento e poucas gemas e ficando um pouco mais longe do meu quinto construtor sem gastar dinheiro. Então galera, eu quero mostrar aqui para vocês o meu registro de ataques para vocês verem como eu estou fazendo para farmar esse elixir negro. E basicamente o que eu estou tentando encontrar são é, vilas que tem as brocas de elixir negro lotadas ou mais cheias possíveis para eu tentar farmar exatamente essas brocas porque é bem difícil para você, principalmente você recente no centro de vila nível 7, conseguir elixir negro. Então, basicamente, a, o método que você vai ter que utilizar é, é esse daqui de encontrar vilas que estão aí com muitos recursos nas brocas e eventualmente fazer alguns ataques mais fortes para você, de fato, roubar o elixir negro. Mas eu recomendo que você a partir de 300, 400 de elixir negro por ataque, você já vai conseguir aí um bom resultado e você vai conseguir com o tempo, com um vários ataques juntar um o elixir negro que você precisa. Obviamente, você precisa ter um pouco mais, né, de elixir negro. Então, quanto mais você encontrar, melhor. Outra coisa que é importante, se você quiser dar prioridade, e eu acho que é interessante, é você atualizar a sua broca aqui, ó, pra mais um nível. Ela vai até nível 2 ou nível 3 aqui no Centro de Vila, nível 7, e eu já tô começando a fazer isso, exatamente agora. Eu terminei de atualizar todas as minhas tropas de farm pro nível máximo do Centro de Vila, nível 7, que, que foi o Bárbaro, a Arqueira, o Gigante e agora o Feitiço de Cura, agora sim eu posso, de fato, focar o meu Elixir, no caso, da prioridade no meu elixir aqui para essa broca de elixir negro, então a minha próxima atualização vai ser a broca de elixir negro outra coisa que eu acho interessante falar para vocês é que finalmente eu atualizei todos os meus muros para nível 6 então a minha vila hoje é uma vila rosa, basicamente, todos não porque ainda faltou esse daqui só que eu não tenho construtores livres e enfim, faltou esse daí, o bendito ao fruto de todos os meus muros mas enfim, o layout que a gente escolheu no vídeo passado, se você não assistiu o vídeo, a gente escolheu esse layout aqui e eu tô gostando bastante, galera, tá funcionando bem. E esse é um layout que vocês me enviaram no e-mail clashoffeiobr.com e eu gostei bastante, tá funcionando bem vamos colocar o nosso Rei Bárbaro pra dentro aqui pra ajudar na defesa, mas se você tem uma, uma sugestão de layout melhor do que esse, que você acha que funcione melhor do que esse eu aceito sugestões pra gente poder aí, é, atualizar vocês no próximo vídeo, basicamente eu queria trazer pra vocês essa interação de como está a minha vila hoje, de como eu estou farmando o Elixir Negro para desbloquear o meu Rei Bárbaro, então se você tá tendo dificuldade a estratégia que eu recomendo pra vocês é encontrar vilas com as brocas cheias pra atacar e eventualmente atacar aí vilas de centro de vila nível 7 de preferência focando o elixir negro, tá? Então mesmo que tenha um de ouro, um de elixir mais mil de elixir negro, ataca aquela vila porque ela vai valer a pena no quesito do seu rei bárbaro. E é muito importante pra você, centro de vila nível 7, ter o seu rei bárbaro no nível 5 antes de você ir pro centro de vila nível 8. Então é interessante que você foque nesse elixir negro por um tempo, ok? Outra coisa, que, outra dica que eu dei, resumindo, é atualizar a sua broca de Elixir Negro pro nível máximo do centro de vila nível 7, que vai te ajudar bastante. Outra coisa que eu tô fazendo aqui na minha vila é atualizar as minhas cenas de ouro e coletores de elixir. Por quê? Porque eu não sou um cara que jogo tanto assim Então eu tô tendo que aumentar a minha coleta de recursos Sem que eu esteja atacando Porque eu não eu ataco pouco por dia nessa vila aqui Eu não tenho muito tempo pra jogar nela Então eu preciso atualizar as minhas brocas As minhas minas as os meus coletores Pro nível máximo do centro de vila nível 7 Porque isso vai me ajudar bastante na hora de coletar os recursos Outra dica quanto a essa questão do Elixir Negro É que você não precisa estar com todas as tropas prontas pra você atacar, ok? Então aqui eu tô com 160 de capacidade completo, então eu já vou procurar algum aqui, algum ataque pra gente poder atacar de fato e poder farmar um elixir negro, esse ataque aqui por exemplo é um que inter seria interessante pra você fazer se estivesse com todas as tropas mas notem aqui ó, que tem uma broca de elixir negro com um pouco de elixir negro, vocês podem notar que ela tá de certa forma cheia naquele vidro de cima, então o que, que eu vou fazer? Tem um morteiro aqui e tem um canhão, então eu vou colocar Dois gigantes para eles atraírem. E vou colocar as minhas arqueiras para farmar esse elixir negro. Vamos colocar aqui para senão os gigantes morrem. E ok, ó. Vou farmar um pouquinho. É pouquinho? É pouquinho. Mas isso de várias e vários ataques, várias vezes, você acaba conseguindo elixir negro, ok? Aqui tem. não foi um bom exemplo de fato. Mas é porque tinha muito pouco. Mas é assim, basicamente, que a gente faz. Você vai ter que encontrar, obviamente, brocas que tenham mais elixir, né? Brocas que tenham um pouco mais elixir do que essa que a gente acabou de demonstrar. Essa aqui seria uma boa vila pra atacar também. Mas olha aqui, ó. Aqui temos também mil de elixir negro. Vamos encontrar as brocas desse elixir, centro de vila nível 8. Então ele tem uma broca só. E essa broca tá protegida. Então eu acho que com as tropas que a gente tem, não vai... a gente vai ter que gastar tudo pra atingir. Essa broca aqui, que ela não tá tão cheia, tá galera? Por quê? porque eu sei que ela não tá tão cheia? Porque esse armazém também tá um pouco cheio. Então, com essas tropas aqui, a gente não vai conseguir atacar ali e eu vou passar pra próxima. A outra broca tava muito protegida também, então eu não vou me preocupar aqui. Vamos achar uma vila que tem uma broca exposta, que a gente possa farmar o elixir negro dela. Galera, acabei de encontrar essa vila aqui, ela tem 366 de elixir negro. A estratégia para atacar essa vila, vocês podem notar que essa parte do direito aqui, ela é, uma, é uma parte que tá desprotegida, tem um, um morteiro exposto, e os outros morteiros estão lá pro meio. O que a gente poderia fazer no caso aqui, se tivesse um pouco mais de elixir? Negro, né? Eu poderia entrar por aqui, já pegava o lixo negro dessa broca que tá lotada, olha só. E talvez boa parte desse lixo, lixo negro vai estar tá aqui, mas eu sei que também tem um pouquinho aqui na no armazém. Então eu poderia entrar por aqui, ó, e até chegar nesse armazém eu iria conseguir de fato roubar esse lixo negro. Se ele tivesse um pouquinho mais valeria um pouco mais a pena, né? Mas como não tem, eu vou passar e vou procurar alguma que tenha um pouco mais mas eu já tô te dando um parâmetro eu tô te dando algumas estratégias eu estou te dando alguns, alguns nortes digamos assim, para você de fato conseguir farmar o Elixir Negro uma dica que eu tava quase me esquecendo é que é interessante que você esteja numa liga é, tipo a ouro para cima tá? ouro 3, ouro 2, ouro 1, cristal para cima, porque quanto maior a liga que você estiver, maior a probabilidade de vir uma vila que tenha bastante Elixir Negro porque se você ficar nas ligas muito inferiores você vai acabar encontrando pessoas que são mais fracas que que você e que tem menos elixir, elixir negro que você, então não vai valer tanto a pena. Essa é uma dica também que eu acho interessante para passar para vocês, porque se você ficar numa liga muito abaixo, você vai encontrar pessoas um pouco mais fracas que você e não vai conseguir farmar o elixir negro. É que, ó, vilas como essa aqui seriam vilas interessantes para você farmar normalmente. Então, se você está no farm de tudo, de modo geral, não é interessante você perder uma vila como, é, como aquela que eu acabei de passar, porque é uma vila que tem bastante recurso fácil de você pegar. Então, é, a gente tá vendo que, assim, nessa Liga que eu tô, a Ouro 3, já tá difícil de encontrar. Imaginem nas, nas, nas Ligas acima. Então, olha só. A gente tem aqui um possível Layout Troll. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui tem 430 de Elixir Negro, então vamos atacar. Vamos ver se tem alguma coisa no castelo do clã? Não tem. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui? Não tem. Vamos destruir esse Morteiro com os Bárbaros. O Morteiro não vai conseguir atacar os Bárbaros. Não é um Layout Troll, não tem nada ali, então vou colocar aqui alguns Bárbaros com algumas Arqueiras para farmar aquele Elixir Negro. Vamos ver o tanto de Elixir Negro que a gente consegue pegar apenas ali. E para não perder a viagem, vou dar uma destruída por aqui, para não perder a viagem basicamente, para pegar um pouco desse ouro e desse Elixir, vai dar para pegar uma quantidade aí, não sei o que tanto. Tem 70 mil só, mas a gente conseguiu pegar boa parte do Elixir Negro. A maior parte do Elixir Negro. Então já valeu a pena por, pelo Elixir Negro. E vocês podem notar que é um ataque muito rápido. Muito, muito rápido. E você consegue farmar. O problema é... Eventualmente você vai acabar caindo de liga com esse ataque. Então, eventualmente, você vai ter que fazer um ataque mais forte do que esse daqui que a gente está fazendo, tá? Você vai ter que planejar um ataque para de fato você conseguir estrelas. E vai ter que fazer esse ataque algumas vezes para você não cair tanto de liga. Então é importante que você note é, e, preste atenção, e preste atenção nisso também, ok? Tem que colocar um de arqueiras que a gente está só com bárbaros fazendo aqui. E vamos dar uma olhada aqui ó, pra vocês, eu acabei de falar sobre esse tipo de ataque que você vai acabar sendo rebaixado, então eventualmente você vai ter que se preparar para conseguir estrelas para você subir de liga, o seu layout vai te ajudar nisso, então é importante que você tenha um layout interessante, se você ficar perdendo muitos troféus pelo seu layout e ainda perder nos seus ataques, você vai acabar caindo muito de liga e não vai encontrar o elixir negro que você precisa. Mas se você eventualmente fazer um pushzinho, chegar ali na ouro 1 e vem caindo, cai para ouro 2, cai, cai para ouro 3, depois puxa para ouro 1 de novo, você vai de boa conseguir seu elixir negro para pelo menos desbloquear o seu Rei hey, Bárbaro, beleza? Então é isso, eu acho que essas dicas foram mais ou menos essas eu não tive tanta sorte pra farmar Elixir Negro, mas eventualmente você vai conseguir ataques de 800, de 900, de 1000, 1500 às vezes e tipo assim, pra 12 mil que você precisa, você vai farmar quase mais de 10% do Elixir Negro que você precisa em apenas um ataque, então se você conseguir 3, 4 desses por dia já valeu a pena total, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira, se eu, se eu ajudei se, eu, se você curtiu, não se não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, compartilhar o seu amigo que precisa de algumas dicas, tá no centro de vida nível 7, tá empacado precisa de algumas dicas, precisa de uma luz na mente, e é isso, compartilha com ele, compartilha com a galera do seu clã espero que eu tenha ajudado, mais uma vez, falou um grande abraço do gordinho, não se esqueça de se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez, gostou do conteúdo, falou e até a próxima é!